que você não falou que tava aqui, cara. Mas é um fresco. Cara, ontem os moleques fizeram um, um Caixa 2 aí, um é Um. Caixa 2. Deixa eu ver o que mais. RDM. É. RP. Fez até o caralho ontem aí. Foi tudo banido. Tomaram ban. Tomaram ban pra deixar de ser trouxa. Porque.. Porque assim, eles eram líderes, sabe? Eram líderes Só que não tava dando certo, mano Aí eu conversei com eles Eles não estavam entrando na cidade Fazia mais de uma semana que não entrava eu rebaixei pra membro Só que o, o painel tava bugado, mano E não conseguia rebaixar eles Mas eu deixei um tempo aí Pra ver se eles entravam, pra trocar ideia, né, mano ou pedir PD, não tá gostando, pede pra tomar PD, cara. É melhor do que tomar um banho e perder as coisas, pô. É, ah, os caras cara, é, pe pegaram, entraram aí, mano, e roubaram o baú. Levaram todas as munição, mais de duas mil munição. Uh, uh, 3-5, né? um m tá um M-4.